E aí, galera, beleza? De nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui e hoje galera, o primeiro vídeo de 2022 Feliz ano novo pra todos vocês aí, desejo um ano de sucesso, saúde aí pra todos vocês e pra quem é palmeirense O Tetra da Liberta, certo? E também o Mundial é, tamo junto, irmão Bom, o negócio é o seguinte, galera O Franklin Ganhou na mega cena da virada E já tá aqui, aqui No game é, Mostrando as suas posses De um bilionário Um cara que tem muita grana Tipo Cristiano Ronaldo Tá ligado? Os jogadores de futebol O cara não tem onde botar mais grana E olha só, galera Essa mansão no meio do oceano, aqui no meio não né, é próximo aqui do, da praia né, da, do pier aqui, mas é algo sensacional, vou mostrar para vocês, essa mansão tá muito louca, tá muito louca mesmo e se possível deixa o seu like e se inscreve aí no canal, beleza, para ajudar aí quem é, quem é novo no canal e compartilhe o vídeo. Beleza? Olha essa mansão do Franklin, mano Tá muito linda, galera E se liga Nessas máquinas aqui, ó O cara trouxe só pra... Pra... Porque é, não tem como andar de carro aqui, né, mano? A gente tá no meio do mar Ele trouxe esses carros aqui só pra... Ficar aqui de enfeite, mano e essa Lamborghini futurista aqui, mano Tenzo, acho que é o nome dela Lamborghini linda Parece que é um conceito, né, de carro. Esse Bentley aqui, ó. Sufi. Ó, o Bentley do, do. Do Franklin. Cara, olha só, mano. Tá muito louco isso aqui. Helicóptero, né? Não pode faltar na vida de um bilionário. Um helicóptero. Temos aqui, ó. As, uma piscininha. Pra quem não quiser tomar água uma banho de água sagrada, tem as as garotas, né, que não tem como, né? Caraca, tem muito dinheiro. Caraca, essa TV aqui no céu aberto, velho. Deve ser a prova d'água lá. Pessoal nadando ali, ó. Meninos nadando, né? Uma um campinho de golfe aqui, ó, pro Franklin jogar o seu golfe. Isso porque eu não tô não, nem entrei, mano. Jet ski Los Santos fica ali, ó. Caraca, essa mansão tá muito louca. Uma mansão gigante, toda de vidro, velho. Vou mostrar rapidão aqui pra vocês. Como é que é a vida de um pilionário. Ó, animais exóticos. Tem macaco, lobo. Caraca, o cara tá parecendo o Pablo Escobar, irmão. Pablo Escobar tinha tanta grana Que ele tinha um zoológico na casa dele Olha isso, mano, macaquitos Uma rena, mano Uma rena não, né Coelhito Caraca, mano Só A puma aqui, ó Cadê a camisa nova do Palmeiras Carros é, especiais Aqui, ó, isso aqui voa, né Isso aqui também, essa moto Um barquinho aqui Decoração, cara, é muito grande, velho. É muito grande. Tem um lobo Ivan ali, mano. Cara, muito louco isso aqui. Tá muito da hora. E agora eu vou mostrar pra vocês a parte de dentro desta casa. Que que é isso aqui? Ó, mesinha de pinball. Como é que é? Pinball não, pô. <risos> Tem de mesa? Pinball, da a ver, velho. <risos> Olha isso, mano. Coisa de shake árabe, velho. Cara, esse carro tá muito louco Olha isso, velho Imaginando o preço de um carrinho desse aqui Ó, vamos entrar, galera Casa toda de vidro, ó Olha o tamanho Dessa sala, meu irmão Ó onde de Fórmula 1 Aqui dentro tem um carro de Fórmula 1 Dentro da casa Aqui a salinha Olha só, velho, a cama onde fica Provavelmente essas janelas fecham, né? Rapaz Como um todo magnata, fã de armas Gigantesca, meu irmão Galera, comenta aí quanto que você acha Opa, deu uma travada Travou, caraca, mano Achei que ia crachar o jogo agora Ó O banheiro é um banheiro? É Tamanho do banheiro, velho Quanto que... Nossa, esse bicho aí tem que calar a boca, mano Me dava dá... clicado Quanto que você acha que custaria uma casa dessa no GTA Online Se a Rockstar adicionasse Quem sabe aí no GTA... PlayStation 5 Com novas mansões Vezinha aqui de jantar Uma cerejinha ali E olha, cara Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de longe, mano Pra vocês terem noção Olha isso, velho Olha isso aqui. Que louco, velho. O bagulho é gigantesco, cara. Gigantesco, ó. Mansão. Muito lindo também. Vida de um bilionário, né, meu irmão? Um cara ricaço. Ó. Dá pra dar uma voltinha com o carro aqui, ó. Hum. Vamos ver essa, essa Lamborghini aqui E é elétrica É elétrica, mano Olha como é que o cara fica lá dentro, mano Se não me engano, o, o, o GTA trouxe um... A Rockstar trouxe um carro desse, né? Parecido com um carro desse aqui Inspirado, né? Esse modelo Mas esse aqui é o um modelo da Lamborghini, tá, galera? o modelo da Lamborghini deixa eu ver se tem um nome aqui atrás agora os carros vão vindo tudo elétrico né velho os carros do futuro aí ó lá o logo da Lamborghini ali ó carros do futuro aí né, os próximos carros vão ser tudo elétrico mas aí galera me conta aí o que você achou desta mansão e quanto que ela custaria se fosse adicionada no GTA Online pela Rockstar, quanto que você acha que essa mansão Valeria se você tivesse uma casa dessa Seria legal, né, mano Que você pode ter aqueles barcos, né, que ficam no mar Tal então, Uma mansão dessa aqui, ia ser é bem interessante que isso aqui, mano Olha um os barquinho aqui, velho Caraca Olha esse Deve ser adições aí, né, do GTA Ah, é um submarino? Que isso Ah, um novo submarino Caraca, mano Sabia que tinha esse, não. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Mais vídeos aí vai sair no ano de 2022. Prometo que mais do que saiu no ano de 2021. É nóis. Tamo junto. Valeu e fui!